Fala, galera! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Estamos de volta! Hoje vamos abordar novamente síndrome dos ovários policísticos. Só que agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Pois é. Muitas mulheres me procuram falando doutor, estou muito chateada. Descobri que eu tenho síndrome de ovário policístico e isso não tem cura. Isso leva infertilidade. Será que eu vou poder engravidar? Será que eu consigo? Será que um dia a minha menstruação vai ficar regular? Será que o único tratamento é o anticoncepcional? Será? Será? Será? Acho que não. O que vocês acham? Muito pelo contrário. Durante muito tempo, acreditava-se que o anticoncepcional era o grande salvador da pátria para quem tinha síndrome dos ovários policísticos. Na verdade, eu vou fazer uma analogia bem fácil para vocês entenderem. O seu carro está com o motor fazendo um barulho. E você leva o carro no mecânico. Chega no mecânico e fala assim, olha, meu carro aqui, o motor está um barulho insuportável. Aí o mecânico fala assim, deixa que eu vou dar uma olhada e vou resolver. Aí o mecânico vai lá e simplesmente desliga o carro Tira a chave do contato e fala assim, pronto, o barulho passou. Resolveu o problema? Não. É exatamente isso que o anticoncepcional faz. Ele simplesmente desliga os seus ovários. Então você está produzindo hormônios de uma forma completamente errada por algum distúrbio hormonal e simplesmente o anticoncepcional vai lá, desliga os seus ovários e ele para de produzir hormônios. Obviamente, se ele para de produzir os hormônios, Alguns sintomas que você estava sentindo vão melhorar, como oleosidade de pele, acne, crescimento de pelos. Mas resolveu o problema? Tratou a síndrome dos ovários policísticos? Hum, não. De jeito nenhum. E aí, o que é importante? Sabendo disso, a gente tem que entender que a síndrome de ovário policístico é uma Condição relacionado principalmente com a dieta. Então a equipe multiprofissional tem que tratar essa mulher, fazer uma dieta específica, muitas vezes diminuindo ali é, o conteúdo de carboidratos, fazer uma dieta que diminua a sua resistência insulínica. Além da dieta, que é super importante, principalmente a suplementação individualizada. Já tem diversos benefícios e muitos estudos mostrando que determinados suplementos têm ação específica ali, tanto para ajudar a regular os hormônios que estão... É, regulares, como a melhorar também todos esses sintomas. E sem sombra de dúvida, tudo isso associado à atividade física. Então é o um combo: atividade física, uma dieta adequada e também buscar suplementação. Com esse trio, com certeza a mulher consegue ter os seus níveis de hormônios regulados, voltar a ter qualidade de vida, a menstruação voltar a ficar regular e diminuir esses sintomas tão chatos relacionados a essa síndrome. Não tem como achar que você trata um distúrbio hormonal dando mais hormônios ainda mais hormônios sintéticos. Porque, vou falar para vocês, as consequências podem ser catastróficas. O anticoncepcional ele é um remédio, ele é um remédio à base de hormônios. Ele tem sim as suas indicações, mas não pode ser usado de forma indiscriminada e como forma apenas de mascarar o sintoma de uma síndrome onde nós temos inúmeros sintomas, como já citamos nos vídeos anteriores. Portanto, procure um especialista, converse com seu médico e aliando um tratamento adequado com atividade física e uma alimentação balanceada com toda certeza você vai conseguir vencer essa síndrome. E o mais importante, principalmente para mulheres que estão querendo engravidar, é importantíssimo tratar antes, ter uma gravidez mais saudável. Mulheres que engravidam na vigência desses ciclos irregulares, dos hormônios irregulares, a chance de abortamento é maior. Por isso, você que se prepara para engravidar, procure antes, pelo menos seis meses antes, uma equipe, pensando na sua saúde, qualidade de vida e com essa medicina nova, sempre pensando no bem-estar. Gostaram? Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente com as suas amigas que sofrem desse problema e que, por algum motivo, estão tomando anticoncepcional, achando que é a resolução dos problemas. Tá ok? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo grande. Beijo, até semana que vem.